Hoje vamos falar de Stranger Things As impressões da quarta temporada E também o que esperamos para o futuro 12. Olá viadinhos, tudo bem com vocês? Olá viadinhos, tudo bem, tudo bom querida? Tudo bem! Tudo bom! Tudo bom. Hoje, dois dias após o lançamento de Stranger Things e é a sua quarta temporada, os dois últimos episódios, não tem como a gente não abordar esse tema aqui no canal. Aproveitando essa deixa então, nós viemos comentar um pouquinho da visão das enviadas sobre a quarta temporada e também trazer algumas expectativas para a quinta. Não sabia que ia ter quinta, mas que vai ter quinta, que bom! E mais uma vez, sem sombra de dúvida, os atores, o elenco foi sensacional. Parece que tudo nesse elenco é feito na medida certa. E alguém que se destacou muito foi a Eleven. Eleven, que nunca nos desaponta. Ela, com certeza, é minha personagem preferida. Pelo menos como fã de X-Men, não tenho como deixar de fora de que eu achei muito parecido a cena em que a Eleven, ela... Domina ali o helicóptero com a telecinese dela e derruba o helicóptero no chão, explodindo tudo lá. Eu achei bem similar com a parte de Fênix Negra, que a Dingo disputa o helicóptero com o Magneto. Também teve outra cena ali do final, né, da, uh, do último episódio, que ele ataca o Vecna. Uh, mentalmente, né? E os outros lá atacam ele fisicamente como fizeram em, em X-Men Apocalipse, que a Jim Gray atacou espir uh, espiritualmente. <risos> que a Jim <Jean risos> Gray ah. atacou psiquicamente né? O, o, o Apocalipse ali, aí os outros quebraram ele por fora, né? E foi basicamente o que rolou. Eu achei uma referência. Não sei se é, mas enfim, foi parecido. Também tem a cena dela em que ela tá usando, ela, com, ela usa esses poderes pra derrubar o helicóptero e ela tá com aquela coleira lá. Eu achei que poderia ser uma referência de quebrando a Coleira, em Fênix Negra também. E usando os poderes igual, mesmo com a coleira. Tem muita coisa aí, tem muita Mas, coisa no final das contas, não era, né? O dead dela uh -huh. Apertou um botão que liberou o poder dela pra ser usado ah, que bom, ele tomou-lhe uma dunga, adorei Morreu É, ai Morreu Graças a Deus é, Não é porque morreu que a pessoa se tornou uma coisa boa é... Algo que eu achei bem desnecessário na série foi a cena que o Ed acaba morrendo E eu não consigo entender qual que é a finalidade da morte dele dentro da temporada assim Tudo bem, tem aquela coisa poética que ele fugiu e depois não fugiu mais E voltou pra lutar, pra salvar os amigos, mas... Pra mim, desse personagem eu não esperava nada, ele entregou tudo Vamos combinar foi que se aquela camassada de morcego que foi atrás do Ed, quisesse eles realmente atacar, eles tinham sido dividido, uns tinham atacado é. o Ed, outros tinham ido pra lá entendeu? Que e morrisse, ia dar na mesa. É, pelo amor de Deus. Foi tipo forçadinho, eu achei forçado. Eu mesmo. achei forçado. Puxa e ter outra, matado personagens. sabiam que... que um levar a morcego, é enfrentar a morcego pra ele não levar um SBP? Porra. É, por favor. Falando em cenas desnecessárias, a quarta temporada teve o desprazer de abordar o Jono como um chapado qualquer E tratar meio que isso um estereótipo aí de algumas questões Eu não gostei, acho o Jono um personagem desnecessário na série Pena que não morreu ainda Na série, personagens que podiam morrer no lugar do Edge O Jonathan está na primeira posição E o que podemos esperar dessa quinta temporada que virá? Primeiramente a gente pode esperar que o Vecna vai vir com tudo pra cima de todo mundo tentando destruir o planeta todo, porque ele não vai parar com esse objetivo tosco dele destruir o mundo. É o que, que é? Mais uma referência pra mim é o Voldemort porque assim, ficou muito claro, é o que, que é, não morre nunca? A Onze mandou ele pro Foi inferno. O outro ele voltou, destruiu de novo, agora ele voltou de novo. É a Horcrux. o O Will é o Horcrux do Vecna. Ah, eu não sei o que ele é. Assim. Que é aquele menino que fica ficando negócio. Fica, fica. Parece que quer. Ah, vai, vai seguir porra! <risos> o que eu acho que vai acontecer é que o Vecna vai tentar matar todo mundo de novo, entendeu? Outra coisa que é de fato é que ele vai levar uma costa da Onze. Porque não tem como, né? Ele vai. Nem que a Onze morra no final, mas ele vai levar uma costa dela. E esperamos também o retorno, querida. A Nancy e o Steve, que pelo amor de Deus. Aposenta o que Nancy, querida. Pelo amor de Deus, né, meu amor? Olha pra janela. Corta, corta o balão da pedrinha. É. Boa. É. Voa, cara! Voa! Eu adorei, eu adorei de fato a forma com que eles abordaram nessas duas últimas temporadas a questão da Rússia, a questão da Guerra Fria. Eu acho que ficou bem trabalhado aí transversalmente. Beleza, tudo bem, adoro, mas acabou. Foca na Quinta Tempo, esquece os russos. Deixa. Foca deixa, na Não, e meter na porrada em todo mundo, por favor. Isso. A gente quer ver ela a, a, levantando aquelas... Aqueles negócios de 5 toneladas que ela levantou na cabeça do Vecna e explodiu. É, ali. ai caiu, matou. Ai, mas eu não entendi, ela fez ele virar pó assim na mente dele e ele não morreu, cara. Hum. É, por isso que eu disse, é o um Crux. Por não crux. para de incomodar, é pior que barata é. Inferno! Nem uma bomba nuclear. Tinha que ter levado a Melody pra cantar uma música lá. Ah, é, eu, eu vi um buraco com a Melody cantando assim, eu voltava voltar corria pro Vecna fazer assim, meu bem, obrigado. Me minha acolha. Eu. Me acolha. Eu me acolha, meu Deus do céu. E vocês, enviadinhos, o que vocês acharam do meu cabelo? <risos> Hoje tá, tá pior comigo. Você tá falando é... Que é, O que vocês acharam dessa temporada de Stranger Things, que finalmente chegou ao fim, e o que vocês acharam dessa, dessa possibilidade dessa quinta temporada, que vai só ocorrer, possivelmente, depois de 2024? É. E eu só ia fazer um último adendo uma banheira que salvou a porra toda desde até a